Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Tinkercad Circuits Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o LED RGB novamente Então deixa eu apresentar para vocês aqui novamente o nosso querido LED RGB né? Red, Green e Blue, são as cores né E ele tem o seguinte formato Quatro pernas né ele pode ser cátodo comum, que é o mais comum para você conseguir adquirir nas lojas, né, que o negativo é o pino mais comprido, né, comum a todos os três LEDs que estão aqui encapsulados. Ou ano do comum, né, que o positivo é o pino mais comprido, comum aos três LEDs. Bem, tá aqui a cara dele. né? Então você tem três pinos aqui para ligar o LED vermelho, R, LED verde, G e o LED azul, B. E tem o comum aqui que você liga né, Para fazer a conexão. Então aqui está a conexão padronizada dele. Em que você coloca aqui os resistores. Né, Para limitar a corrente em cada uma das pernas R, G e B. Aqui ó, vermelho. Azul no meio e verde do outro lado. E o comum aqui no preto. É um cáteto comum nesse caso. Então como é que eu consigo as cores? Eu coloco energia aqui nos pinos. Né, através do controle do Arduino. Então... Vermelho, verde e azul, como é que eu consigo o amarelo? Então eu coloco energia tanto no vermelho quanto no verde e dá o amarelo. Eu tenho aqui a cor é, magenta, a cor ciano e se eu ligar a energia máxima em todos os, os três pinos vai dar a cor branca. Então o amarelo é analog Write 255, 255 né, para os dois pinos aí do vermelho e do verde e zero no azul. Ok? Bem, mas como eu estou gerando um sinal analógico, né, através do pino de PWM, eu consigo gerar, na verdade, todas as tonalidades do 0 até o 255. Então eu trouxe aqui uma tabela, né, das cores do 0 vermelho 000, que é o preto, né, vermelho, verde e azul zero, que é sem cor, até o 255 00, estou vendo aqui, ó, que é o vermelho mais claro que eu consigo usando aí o LED RGB. Então vamos ver aí como é que eu faço essa, esse controle da cor dos LEDs RGB usando aqui o meu Tinkercad Circuits Então está aqui o meu circuito Está né? lá o LED ligado na porta 6, 5 e 3 São três portas que tem a capacidade de girar né, através do Anna write, o sinal Pw. Deixa eu mostrar aqui o código tá? Então nesse código aqui eu tenho a criação de três variáveis, que eu chamei aqui de variáveis globais, porque elas são utilizadas em várias partes do meu algoritmo. Tá? Porta vermelha, que é a porta 6, porta verde que é a 5 e a porta azul que é a 3. E elas são utilizadas aqui no setup, né? inicializando aqui elas como formato de output. Tá? E inicializo o monitor serial. E aqui daí, no meu loop eu tenho um código que varre. Né, através dessas variáveis locais aqui, que só são é reconhecidas dentro da minha função loop cor vermelha, cor verde e cor azul ele varre todas as possibilidades, na verdade quase todas ele vai aqui, está vendo, de 5 em 5 tá lembra do comando for? ele começa a cor vermelha valendo 0 enquanto ela for menor que 256, né, de 0 até 255 ele vai aumentando de 5 em 5 e daí, daí dá os analog writes colocando os valores da cor vermelha né, Verde e azul no meu LED Daí Ele escreve isso aqui no monitor serial Só pra gente acompanhar e dá um delay de 100 milissegundos tá? Então aqui ele vai variar de 5 em 5 Todas as tonalidades de vermelho Aí depois ele zera a cor vermelha Porque ela é utilizada de novo aqui, mais para frente né? E ele faz a mesma coisa com a cor verde indo de 5 em 5 E também aqui com a cor azul certo eu poderia ir de 1 um em 1 um, tá? Mas daí talvez demorasse mais se eu desse 100 milissegundos para cada cor. Ok. Vamos ver isso funcionando então. Então eu vou aqui abrir o monitor serial. Vou né? dar o um zoom aqui no monitor serial. Então clear. E executar a minha simulação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o. led RGB. Do ladinho. Opa. vocês verem. As cores variando enquanto executa-se o código e mostra no monitor serial. Observe, executei a simulação, ele começou aqui a variar o vermelho, e observe que o LED vai ficando um vermelho cada vez mais forte. É, ó, 180, 200, quando chega aqui no 255, ele muda para o verde, também o um verde cada vez mais forte, né? e daí o azul também, azul mais fraco até o azul cada vez mais forte. Né? Então observe, usando o analog write eu consigo fazer a variação da tonalidade, todas as tonalidades de vermelho, verde e azul do meu LED RGB. Só mostrar mais uma coisinha aqui no código, né? que é o seguinte: é, eu criei aqui uma função porque eu estou usando aqui algumas chamadas repetidas, né? Analog write, porta vermelha, cor vermelha, estou usando aqui em vários lugares, né? Então, eu criei uma função que é essa ascendLEDRGB, em que eu passo aí as três tonalidades de cor que eu quero. Né? Essa função está aqui embaixo, vou copiar ela lá para cima. Tá? Vou colocar aqui antes do setup. Então, essa função ascendLEDRGB recebe três variáveis: né? red, green e blue, do tipo byte. E chama essas três linhas aqui na logWrite. Porta vermelha red, porta verde green, porta azul blue. Tá vendo? Então essas variáveis red, green e blue são os parâmetros. Que são variáveis locais que são só reconhecidas dentro dessa função. Então agora dentro do meu código principal aqui. Eu posso tirar essas três linhas aqui. E substituir por uma chamada ao Ascend LED RGB. Tá? E daí o meu código ele fica mais legível e mais organizado sem linhas repetidas uma recomendação sempre com código organizado é não ter repetição de linhas escrito a mesma coisa em vários lugares eu só tenho aqui a chamada das funções né? chamada daquela função então, eu vou executar novamente a gente vê ele funcionando então tá lá, variação da cor do LED vermelho do 0 até o 255 aí depois do azul, é do verde, 0 a 255 e Azul 0255. Ok, pessoal? Então, essa daí foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Agora eu vou falar para vocês a segunda parte. Então, deixa eu voltar aqui no meu slide. Né? É, uh -huh. Opa. Aqui para a parte geral. Isto E se eu quiser misturar essas cores agora? Tá? Então eu faço aqui a pergunta Mas se eu quiser é, Além de todas as tonalidades de Vermelho, Verde e Azul Mas tonalidades misturadas Por exemplo Uma cor laranja Ou qualquer outra cor do espectro possível de cores né? Então eu posso misturar aqui no meu analog write Todas as combinações tá? Então para eu conseguir Sol vermelho é 255,00 o laranja, 255, 127, 0. O amarelo, a gente já viu, 255, 255, 0. Verde, 0, 255, 0. Azul, 0, 0, 255. Índigo, tá? coloquei aqui as cores do arco-íris. O índigo é, pela tabela de cores, 75, 0, 130. E o violeta, 128, 0, 255. Então observe, juntando aí as possibilidades de cada um desses três parâmetros eu consigo ao todo 256 elevado ao cubo ou mais de 16 milhões de cores possíveis com o meu led rgb Querem saber essas cores todas aí tem algumas tabelas na internet procure lá tabelas de cores rgb em decimal na internet você vai ter aí nomes para milhares dessas cores e com os códigos aqui você pode obter qualquer uma delas então vamos mostrar isso aqui funcionando no Tickercad. Então, para isso, eu trouxe aqui o meu, é, uma pequena alteração que eu fiz nesse, nesse circuito, que é o parte 2 da aula 20. O que eu fiz? Eu coloquei aqui três potenciômetros ligados às portas analógicas, A0, A1 e A2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o valor analógico da tensão no meu potenciômetro tá? e. A partir dessa leitura, eu vou definir três valores de alimentação aqui para o meu LED RGB. Né? Então, se for 000, vai 000. Se for aqui cada um deles no final do curso, né? que a minha leitura analógica vai ser 1023, né? então eu vou colocar aqui 255. Então, deixa eu mostrar o código para vocês. Né? Então, esse código é muito parecido com o que a gente já tinha mostrado. Né? Tem aqui a função Ascend LED. Tem aqui o setup, a única diferença aqui é que eu tenho agora os pin modes das portas analógicas para input né? input de A0, A1 e A2 E o meu loop aqui é um pouquinho diferente Por quê? Porque ele pega é, os analog reads das portas A0 para variável cor vermelha a1 para a cor verde e A2 para a cor azul Só que eu pego esse valor de 0 a 1023 né, Que é a leitura do potenciômetro a tensão no potenciômetro Codificada no valor de 0 a 1023 E eu divido por 4 Para que essa faixa passe para 0 a 255 Que é a faixa de cores possíveis do meu analog write Para eu acender aqui o meu LED RGB Então eu estou vendo aqui Então seria o monitor ele simplesmente mostra os valores mostra quais valores estão sendo lidos do potencial. então eu vou executar a simulação, vou voltar aqui para uma visão mais ampla, na hora que eu executo a simulação, ele escreve aqui no monitor serial o valor que está lendo do potencial. então aqui 0,0,0, se eu quiser que acenda o meu LED vermelho, eu coloco aqui 2,5,5, se eu quiser que acenda amarelo, vendo? eu junto aqui o vermelho com o verde, se eu quiser que ele acenda alaranjado, tá vendo? Lembro que era 0, 127, é 255, 127 dava um alaranjado aqui. Né? E eu consigo fazer qualquer combinação né? de cores que né? eu queira aqui, né? misturando então o verde com o azul, vai dar aquele ciano. Né? O azul com o vermelho, dá uma magenta. Né? Eu consigo qualquer cor aqui que eu quiser Misturando esses três Ok pessoal Então a aula de hoje eu queria mostrar para vocês A flexibilidade né, do nosso LED RGB Usando o Analog Read Para você colocar qualquer cor aí do arco-íris E mais qualquer uma das 16 milhões de cores é, Possíveis de codificar aí com o meu, meus três Analog Rides Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima.